Olá pessoal Rogério Galvão do unicodono.com.br mais algumas dicas de compra de veículos seminovos já mostrei já no outro vídeo tem um vídeo anterior falando sobre a parte de avaliação externa agora eu vou falar um pouco sobre a avaliação interna a parte de motor importante lembrar que são é, dicas assim essenciais para você que não entende tanto de automóvel para você que já entende muita coisa mas é uma, é uma sequência alguns passos é, básicos para você iniciar a compra de um veículo, lembrando que sempre na hora que for realmente definir o veículo que você irá comprar é necessário fazer uma perícia automotiva com uma empresa especializada, aqui são dicas para você aprender um pouco mais sobre avaliações preliminares e agora eu vou falar um pouco sobre a parte de avaliação da parte de motor bom abrindo aqui o compartimento do motor uma das primeiras coisas que todo avaliador de carro, as concessionárias ou lojas de veículo avalia é a questão de é, parafusos, de fixação de, é, dos paralamas, né? Aqui você vê o parafuso, ele não tem sinais e vestígios de que foi removido por alguma colisão. Quando o carro sofre alguma colisão e você tem que fazer um reparo, trocar essa peça é necessário obviamente retirá-la, para retirar você vai colocar aqui uma chave para tirar o parafuso, se você colocar a chave você vai marcar aqui em volta e vai tirar a tinta, então esse é um vestígio de que foi mexido esse, essa peça do automóvel, então quer dizer que ele já teve algum tipo de colisão, se foi forte ou se não foi forte é uma questão de avaliar com um critério, um critério mais é, uma perícia, mais. Preliminarmente você vai ver se já teve algum tipo de problema. É, muitas vezes a pessoa, o profissional que faz o reparo, ele repinta que a peça. Só que também vai dar para perceber que é uma tinta diferente de acabamento, porque a tinta interna ela é mais fosca do que a tinta externa, que ela é brilhante, concorda? Porque isso é por causa da caloria do motor é outro tipo de acabamento. Outro detalhe importante são de, de verificar são as etiquetas. Se você mexe nessa etiqueta para algum reparo, você vai marcar que ela foi removida. Porque essa etiqueta, se foi trocada a peça, ela tem que vir aqui novamente. Então você vai ver sinais de que ela foi colada novamente ou sinal de que ela foi é, mexida, né? Se foi é, cutucada, vamos dizer assim. Aqui também tem outras, é, outras fitas adesivas, né? E também o importante verificar é a questão. Esse carro é um carro muito novo É né? um carro 2015 né? Mas uma coisa, um detalhe Importantíssimo Na questão de motor é, São as mangueiras do, Dessa essa mangueira Que, que faz, a, faz toda a parte De refrigeração do, do motor Que é a mangueira do radiador Essas mangueiras aqui Que refrigeram o motor do carro Se você olhar bem aqui próximo você vai ver que ela tem marcas originais aqui, de selos originais, ela tem uma presilha original, é, todas elas possuem algum, algumas é, presilhas originais. É. Quando um carro está com problema de motor ou vai ter algum problema de motor, é, essas mangueiras por superaquecimento, que é um dos maiores problemas de motores que, que os carros têm, eles decorrem do superaquecimento. Para você identificar se um carro teve problema de superaquecimento ou não, você que está comprando um carro seminovo, na hora que ele, ele superaquece essas mangueiras, obrigatoriamente, o mecânico vai ter que trocar. Então você vai perceber, às vezes você está num carro 2012, que a mangueira ela, ela brilha de tão nova. E foi alterado aqui essas é, presilhas, né? não são as originais. Então, isso é um sinal para você ficar atento com relação ao estado do motor. Então, isso é, é um ponto é, interessante de se verificar. A outra questão importantíssima é a questão do óleo lubrificante. Muitos dos motores atuais, muita gente acaba não fazendo, infelizmente, a troca correta com o óleo correto original de fábrica. Então, você, se você puxar né, e ver a questão do óleo, o tipo do óleo, se ele está clarinho, né? se ele não tem sinais ou resíduos de graxa, a famosa borra do motor, é que ele está em uma situação adequada. Né? É, ele pode até estar escuro um pouco, se estiver próximo da troca, mas o que ele não pode estar é com resíduos tipo graxa. Né? E o outro, que eu sempre faço né, quando eu compro um carro semi novo, é verificar a tampa do óleo do motor então Você abre a tampa do óleo do motor E verifica a tampa Se aqui tem graxa Nesse caso nenhuma graxa E olha aqui também dentro O estado das peças metálicas Vai ver que não há graxa alguma Então isso já é um sinal excelente Que se trata de um veículo que está Em ordem Uma questão preliminar, lógico que tem que ser visto A questão de Manutenção do carro né? O Manual de revisões, enfim que a pessoa está efetuando no veículo então, a parte de motor basicamente seria essa verificar as questões de, de parafusos né? verificar as questões de mangueiras e radiadores para se, se verificar se houve um, um, algum tipo de superaquecimento né? é que o superaquecimento conforme eu disse ele pode dar um problema sério no motor tem que fazer cabeçote enfim. não vou entrar nesses detalhes técnicos porque não é o um caso aqui e a parte de lubrificação, que é essencial. Né? Enfim, basicamente a parte de compartilhar de motor preliminar é essa. Agora nós vamos no próximo vídeo falar um pouco da parte traseira do veículo.